Nós estamos aqui para fazer a aula de correção dos Nuggets é, do Workshop de Gestão de Redes Sociais. Eu dei uma olhada nos Nuggets que, que vocês enviar, enviaram. Eu recebi muitas tarefas, muitos Nuggets. Eu sempre fico surpresa, porque assim, é algo difícil de ser, fe de ser feito. Né? Assim, a gente explica aqui, vocês dão uma olhada, recebem o conteúdo na aula, a gente explica. Tem um tutorial de edição de vídeo. É, eu, eu acho, assim, alguém aqui editou algum vídeo pela primeira vez na tarefa? Levanta a mão. Isa, Betina. só. Alguém ligou a câmera. Cíntia. Exatamente. Não é um bicho de sete cabeças editar vídeo, mas a primeira vez, né? Ana Paula está falando, a Thaís, Ju, Souza, todo mundo está falando aí aqui. Foi a primeira vez que editou um vídeo. Não é um bicho de sete cabeças, né, gente? É, mas também não é um negócio assim... Enfim, tem gente que nunca fez, porque nunca teve a oportunidade de fazer esse desafio agora. Desiria também, muito legal. Assim. É, eu achei muito, muito bom nessa turma, porque vocês, assim como foi o Rota 6, vocês embarcaram nessa, nessa ideia de realmente fazer as tarefas para aprender. A Tiara também fez. Então, assim, o que, que eu acho... Eu acho que é. A gente tenta. Eu penso aqui, quando a gente pensa o um workshop, é um curso introdutório e você tem todos os recursos para você. É, o meu objetivo maior é, você, é fazer você entender a carreira. O que você vai fazer se você escolher essa profissão? Sabe quando a gente vai fazer teste vocacional e a gente, né, sei lá, vai escolher o vestibular, escolhe a carreira, aí você pensa que você vai fazer engenharia porque você gosta de estudar matemática? Tudo errado, você não sabe nem o que você vai trabalhar. Então, assim, eu gosto de fazer vocês botarem a mão na massa para vocês entenderem na, onde é que vocês estão se metendo e explicar quais são as possibilidades da carreira, o que você, de fato, faz no seu trabalho. Para não ficar uma coisa muito na teoria, a gente partir para a prática. E se vocês, inteligentes que são, decidirem aprender comigo é, no curso completo, no Rota, vocês saberem exatamente o que vocês vão levar o que o que vocês vão estudar que carreira é essa e tudo mais até porque não é um investimento assim de 20 reais, né gente é a, a formação completa tem é um investimento muito mais alto até porque é completamente diferente né mas a gente faz isso assim durante essa semana de tentar entregar o melhor que a gente pode e dentro do tempo que a gente tem durante uma semana então é um período assim bem desgastante para mim para bi porque é muita entrega, e são muitas pessoas. É diferente do Rota, que a gente tem ali, né? Nas últimas turmas, a gente teve uma média de 40 alunos. Então, é mais tranquilo de tocar, embora o suporte também seja muito maior, porque a interação é muito maior, e o meu compromisso em formar os melhores gestores de conteúdo do mercado também é, requer um, um, muita atenção. Então, é o seguinte, gente, vamos lá. O Nugget, tá? É, eu abri aqui, e aí a primeira coisa que eu quero falar sobre o Nugget, as características de um, de um vídeo desse, desse formato. Deixa eu dividir a tela com vocês. Vamos lá. Olha só, olha quantos Nuggets lindos nós temos aqui, tá? vários esse aqui tá lindão. Vou parar nele, porque eu acho que ele é um bom exemplo, assim, do que eu acho que possa ter um nugget de, de, de... Cara, eu acabei de lembrar do nugget que a Lili... Será que a gente consegue recuperar? Lili, será que a gente consegue recuperar o teu nugget? Tu consegue, Bia? Manda aqui pra gente, para vocês verem. Da Lilian, da Lilian, da Lilian desculpa. É, da Lilian, queria recuperar... Ô, Lilian... Eu consigo. Então, vê se você não consegue um... É um nugget atual, para a gente ver um antes e depois também. Ela mandou atual. Ela mandou atual? É, eu mando o tá, atual para a Bianca. E, ah, e, e o anterior. Isso. E o, anteri o anterior ela está pegando aqui. Ela tem aqui. Aí, gente, olha só. Bom, vamos lá. Quando você tem um vídeo de até 59 segundos e o ideal é que você você corte o vídeo entre 50 e 59 segundos, você tem que fazer ele no formato quadrado, porque senão, se ele passar de 59, se passar de um minuto na verdade, 60 segundos, ele já não, é, ele vai quando o especialista for subir no, no na plataforma vai cortar os minutos. Perfeito, manda o meu pessoal. É, ele vai cortar, entendeu? Ele vai cortar o que você extrapolar. Então, por exemplo, você fez um nugget quadrado, todo bonitão, deu um minuto e três. Esses três, três é, segundos finais, ele vai cortar. Então, pode ser que fique ruim quando o especialista postar. Então, sempre se atenta a fazer o um vídeo com a duração de 50 a 59 segundos. Ah, Mila, mas e se o vídeo estiver um minuto e meio? O recorte só ficou bom com um minuto e meio. Aí você não vai colocar no formato quadrado, você vai ter que colocar no formato de 9 por 16 para rodar no IGTV. O template você pode usar muito, você pode usar esse template aqui, porém para cima continua azul, para baixo continua azul também, tá? Você não precisa é, ter um template super rebuscado e completamente diferente, porque quando isso aqui ficar no feed, o feed vai ficar padronizado, vai aparecer o quadrado e o quadrado está todo igual, tá? Só que qual é a diferença para a gente aqui, assim, né? Por que que às vezes a gente usa o IGTV? Por que que às vezes a gente usa o Nugget? Porque quando eu faço o um Nugget, essa publicação de até 59 segundos, eu consigo promover ela pelo Instagram. O IGTV, a maioria das contas, ainda não é possível promover o IGTV. Anúncio, tá? Fazer anúncio. E aí, mas qual é a diferença, então? Bom... Então, a diferença é que eu consigo pegar, promover exatamente essa publicação. Então, às vezes, você vê um vídeo que ele tem, sei lá, muito mais views do que os outros, muito mais comentários. Os comentários ficam nessa publicação, ficam na publicação do perfil. tá Isso aumenta, é bom para o engajamento do perfil. Quando você faz um IGTV, você não consegue impulsionar aquele IGTV, entendeu? E aí a gente acaba dando preferência para o Nogget, esse recorte de um minuto. E é isso aqui, é uma barrinha de rolagem aqui embaixo. Eu não sei em que programa essa pessoa fez, mas eu nunca, eu nunca tentei fazer é, um nugget no, pelo celular. Eu nem sei se dá para fazer esse efeito da barra de rolagem pelo celular. Isso aqui não é uma, um item obrigatório de um vídeo nugget bacana, tá, gente? Essa barrinha de rolagem. O que acontece é que quando você posta no um IGTV, o GTV tem contagem de tempo, tem barra de rolagem. A pessoa sabe se está acabando, se não está começando, se não está acabando. No Nugget não tem, então o mercado meio que padronizou essa, essa barra de rolagem assim, para você acompanhar o vídeo, para saber mais ou menos onde é que está o, o, o, o vídeo dentro daquele tempo de um minuto, tá? É, mas isso aqui não é obrigatório. Você pode ter um nugget lindão, não precisa nem ter legenda. Tanto que eu não exigi na tarefa de fazer legenda, porque fazer legenda num programa de edição pelo celular é complicado. tá? Porque já recortar o um nugget já é complicado pelo programa do celular. Porque quando você faz pelo celular, você pega assim, ó, você vai com a pinça no dedo. E aí isso não permite você fazer um bom corte, é chato. Por isso que eu sempre falo para vocês assim, Dá para trabalhar com gestão de rede social só pelo celular? Sim, você vai conseguir editar banner no você vai conseguir editar de forma mais simplificada vídeos, porém, é, você vai gastar mais tempo. E aí é que se faz necessário ter uma ferramenta, como um laptop ou um computador montado de mesa, tá? Se você tem a grana e está na dúvida sobre no que investir seu laptop de mesa, a única coisa que você tem que pensar é, com a mesma verba que você tem, você compra um computador de mesa com uma configuração melhor. Você pode fazer upgrades nessa, nessa configuração desse computador que você, é, quando você precisar. O laptop ele não te dá tantos recursos, porém tem a questão da mobilidade. Então, assim... Poxa, Mila, quando eu trabalho, eu trabalho em casa. E se eu precisar fazer alguma coisa fora, quando estiver viajando, alguma situação assim, um pouco diferente, eu tenho um laptop extra. Então, investe no computador de mesa, para trabalhar em casa, porque eu acho que vai valer mais a pena. Eu já enviei tá, Mila? A Camila está falando. Tá bom, tá bom, Lili. É... demorei pacas no telefone. No próprio Capcante tem a opção de incluir a legenda que é isso, Lia? Tá me atualizando, sabia disso? No CapCut tem a opção de incluir a legenda. Sério, gente, eu não sabia. Muito obrigada. Caraca, Lia, arrasou. Eu fiz tudo pelo CapCut. Foi esse aqui que você fez, Lia? Me fala aí. A Cíntia tá falando, tem sim, automático. Eu tenho que dar na minha cara. Essa professora, demite essa professora. Obrigada. <risos> É porque realmente eu não sabia. Eu tenho que atualizar aquele. Esse, esse daí não é o meu, mas eu fiz o meu e tinha legenda. Vai ver. Qual é a cor do seu? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É muito parecido com esse daí, porque a legenda está num azul clarinho, assim, meio que transparente. Tá, deixa eu ver se eu vou fechar aqui. Se eu passar por ele, você não fala. Ah. Será que é esse aqui? Tá, tá lerdo isso aqui, gente. Tá vendo? Tá demorando para abrir um saco. Mas assim, eu fiquei muito surpresa mesmo, sabe? Com a qualidade dos, dos trabalhos que vocês apresentaram. Outra coisa, é assim, ó. É, você está ali fazendo um vídeo onde você está extraindo uma parte de uma live. Depende, dependendo do especialista, fica mais fácil. É, escolheu para divulgar né? esse, esse, claro. Dependendo do especialista, fica mais fácil ou mais difícil é, extrair os trechos. Se for uma pessoa que fala muito uma pessoa que fala muito, muito rápido, como eu, que vive dando tiro na conversa, não inferno extrair nuggets, porque eu estou falando de um assunto e eu não termino o raciocínio, eu dou vários tiros na conversa. E, o ideal, e eu estou me policiando para isso, pode parecer que não, mas eu estou, para fazer a, a, os vídeos assim, pensando no que eu estou falando, porque eu sei que todo esse material que eu estou produzindo vai ser usado pela Paloma para extrair. Então, eu preciso também facilitar o trabalho dela, tá? A gente está falando, foi um desafio. Eu imagino o quanto foi, baby. Eu imagino. É, então, assim, é, é uma, o nugget, em um minuto, você precisa passar uma ideia resumida. O título que você escolhe precisa ser um título que, de fato, a pessoa encontre o, o que você está falando. Eu estava eu vendo um vídeo, agora eu não vou lembrar qual foi, de um nugget, onde o título era... era a diferença entre o mercado de afiliados e gestão de redes sociais. Só que aí, o que ela falava? Ela, ela trazia um trecho onde eu falava sobre o mercado de afiliados, mas não falava nada sobre gestão de redes sociais. Então, assim, o assunto que o, o está que sendo apresentado ali enquanto conteúdo não é fiel ao que, ela, ao que foi é, dito no título, entendeu? Ana Paula falou. Foi experiência de muito aprendizado. A tosse atrapalhou, os palavrões também. Eu estava tossindo. Ai, são as lives que eu não sabia. São as lives que eu esqueço de pegar água. Tem um copo d'água enorme aqui, Mas eu não hum. Então, assim. Outra coisa, tá, gente? É, aí. Só para fechar esse contexto assim, do, das, da edição do recorte, vocês precisam passar uma ideia completa dentro de um minuto. E o nugget, aquela ideia do tipo assim, é só o filé de frango mesmo, assim empanadinho, fritinho, crocante, assim é só o mais importante. Então, quando eu mando beijo, quando eu falo até logo, quando eu falo, então vamos lá, então... O ou, ou quando eu falo assim, por exemplo, nessa live, isso tudo precisa ser cortado, não precisa estar no nanote. É, de fato, é só aquilo que importa enquanto conteúdo, de forma mais resumida possível, entendeu? É, outra coisa é que tem que ter um início, meio e fim. E é difícil encontrar isso, porque, às vezes, você consegue encontrar, aqui no meio daquela live, um trecho ali onde eu faço uma introdução de uma ideia, mas eu não finalizo essa conclusão da ideia, e precisa finalizar, porque não pode terminar sem pé nem cabeça. Pensa que é aquilo, é, é, é uma ideia resumida em um minuto. E quando eu faço uma live, eu estou entregando vários conteúdos, não necessariamente esse nugget que você vai editar, ele precisa ser na íntegra, um resumo de tudo que eu falei, ou seja, o título da live é diferença entre marketing digital e gestão de redes sociais. Só que eu falo sobre várias coisas na live, eu posso, você pode pegar e extrair uma parte onde eu falo só sobre o mercado de afiliados, você pode extrair da live uma parte onde eu falo só sobre a gestão de redes sociais, ou você pode pegar várias partezinhas onde eu falo das, das diferenças, das duas, desculpa, tanto faz, entendeu? O texto que te dá entrada no que o vídeo vai explicar de fato é isso, o texto tem que dar entrada. No que o vídeo, o vídeo vai explicar de fato é isso, assim a gente faz assim, a gente assiste, a gente vai assistindo aquela live. Aí quando você entende que eu vou entrar numa linha de raciocínio ali dentro daquela ideia, você começa a prestar ouvir, prestar atenção, você corta, tá? Aí você começa a ouvir e prestar atenção naquele, naquela ideia ali. Se aquela ideia ali que eu falei tem um minuto e meio, um minuto e vinte, um minuto e pouco, ou 59 segundos você corta de novo e você já separa. Eu falei um conceito, eu passei uma ideia num período mais ou menos de um minuto, aí você vai pegar e extrair dali, é como se você tivesse a linha do vídeo inteira aqui, enorme. Você pega esse trechinho e passa para cima. Aí ali você tem que fazer encaixar em 59 segundos. Aí você editou, encaixou, fez sentido, tem início, meio e fim, aí você escolhe o título. Entendeu? Não falei esse macete para vocês, não, mas eu estou falando agora aqui. E são esses detalhes que a gente vai ensinando dentro do Rota, sabe? Para você aprender a extrair bem. E existe um tempo de prática também para você ficar boa, né? Porque é, você primeiro precisa aprender a extrair, extrair bem. Ou seja, conseguir fazer edição em 59 segundos de uma ideia que, que tenha início, meio e fim, que tenha pé e cabeça e tudo mais. Depois, você começa a pensar nos títulos. E aí tem os paranauês dos títulos, né? É, o título do gente precisa despertar a curiosidade. Então, por exemplo, quando você fala assim, a diferença entre marketing de mercado afiliado e gestão de redes sociais, legal, está despertando a curiosidade. Mas, quando você instiga ainda mais essa, essa, essa, esse espectador, você tem uma taxa de, de, de visualização maior. É um conceito que se usa muito no YouTube chamado de clickbait, em alguns sites também, que é você usar títulos instigantes e que despertem a curiosidade. Então, por exemplo, se você usasse assim algum trecho onde eu falo alguma coisa assim, é por isso que eu tenho ranço do mercado de afiliados. É a diferença entre... A diferença crucial entre marketing de afiliados e gestão de redes sociais. É, é, sempre, é sempre quando você lê o título do Nugget, o objetivo é que a pessoa acabe de ler e fala assim, não, calma aí, deixa eu clicar aqui para ver o que é, porque eu, não, eu, não, eu, eu preciso saber. Então, tem que despertar a curiosidade e não pode contar o fim da piada. Vamos se eu acho algum exemplo aqui. Ai, tá chato porque o vídeo tá demorando a, a, a carregar. Todos os vídeos estão demorando a carregar aqui demais. Talento. Tá Tem uma outra, um outro detalhe importante também, sabe? A gente quer ver deixa eu abrir isso aqui. A gente brinca muito no nugget, é com o, com o, o título. Você pode colocar a palavra-chave do título em negrito. Você pode colocar uma cor, de mudar, fazer o título em duas cores, o fundo em duas cores para você destacar o que é mais interessante. Eu gostei muito desse template, aqui também achei bem, eu achei bem divertido, bem criativo. Eu não sei se eu usaria no meu perfil, sabe? Porque eu acho que quando você usa esse esse template aqui, muitas vezes, ele acaba ficando cansativo. É, aqui também, ó, aqui tá escrito errado, ó, de referência. Tá vendo? Você errou? De referência. Errou aqui na, na, no texto escrito, tem que tomar cuidado com isso também, porque esse é o tipo de coisa que, se você pega um, um especialista, se ele vai postar e ele é distraído, igual a você... Ele só vai perceber quando alguém comentar na legenda. Gente, eu erro demais, assim, porque eu sou uma pessoa muito distraída. A Paloma, graças a Deus, ela não é essa pessoa distraída. Mas a Milena, que faz os meus banners, meus cursos em casa, do céu, ela é pior que eu. Vocês vão pegar muita, muitos errinhos, assim, porque ela faz, eu na pressa, tudo eu faço com pressa. E aí ela vem me corrigindo. Esse é o meu, Ana Paula. Já vi que a Ana Paula... Já vi que a Ana Paula era as pessoas que... Ah, a Bianca mandou aqui. Ah, vou mostrar... Gente, já... ela já mandava bem, já, danada, Lilian. Já mandava bem. Vou mostrar de Lilian para vocês verem, tá? Ela deu uma bela evoluída, porém, ela quase ganhou, na verdade. É... Ela quase ganhou a, a tarefa final. Essa aqui foi a tarefa que ela, que ela postou. Tá vendo? Tá vendo. Voltei. Ai, que saco, cara. Eu acho que vou sair daqui e vou lá pro meu quarto. Eu vou sair daqui e vou lá pro meu quarto. Eu vou conectar no cabo. Não, tô tranquilo. Ah, caralho. ter fechado a câmera também, né? para vocês não verem a da bagunça. Estamos íntimos já. Ô, Mira, você está falando de bagunça? O ah. meu frango que queimou hoje. frango queimou. Lembra, do... Lembra da história da, da carne que queimou? Da, da almôndega. Da, da almôndega. Ó, aí, o que que rolou, assim? Eu fiquei super encantada com esse nugget que a Lilian recortou lá na jornada da vez passada, né? Porque, cara, ela trouxe já um template diferente e tudo mais, e aí criou um efeito aqui, eu achei bacana, gostei. No carrossel, ela escolheu uma... Ela usou muito esse rosinha, assim, e tal. Eu falei, Lilian, não é muito a minha pegada usar essa cor, assim, muito, muito baby, não, tá? Eu gosto de um, de um pegada mais forte tal, né, Lília? Lembra? Só que aqui Lembra, no Nugget... Lembro, sim, o, eu, eu, eu, sei ela que... falou, o conteúdo tá ótimo. Só o fundo que eu podia ter clareado. O final, não foi? O fin... Do Nugget foi o final, não foi? Não, o Nugget foi o final. Que eu, Como eu não sabia o que que tinha que pegar, aí eu coloquei uma parte engraçada que você fala aí do espírito. É, eu só O que, que rola? É, aí a Lilian ela acabou botando um trechinho de uma coisa que, que eu dei chamando para a jornada. né? E aí eu falei para a Lilian, Lilian, quando a gente pede para fazer a extração do Nugget, é o conteúdo, você não, não edita no Nugget a parte de fazer a chamada. Se for o caso, eu vou colocar escrito na legenda daquele post, mas pode ser que daqui a um tempo eu faça a reciclagem desse vídeo e eu poste de novo. Então, se tiver uma chamada ali, não vai fazer sentido. É a mesma, é a mesma lógica do banner calo, do post em a céu que a gente corrigiu ontem. Entendeu? Agora vamos ver aqui o de agora da tarefa final dela. Tá abrindo essa bodega aqui. Calma aí, gente. Ai, que agonia. Ó. Para começar, ela já entrega o Nugget com o quê? Com um frame inicial, que pode ser uma capa, tá? Isso aqui é muito legal, dá trabalho, mas é uma... pode ser que o seu especialista queira. Você usar capa em todos os seus Nuggets, tá? Então, aqui, as vantagens de escolher um nicho, aí tem a capa e depois o vídeo começa. Qual é a diferença? Quando você posta um vídeo de quadrado para feed no Instagram, né? Que é formato para feed de até um minuto, você não consegue botar uma capa que seja uma imagem da, do seu rolo de câmera. Você tem que incluir essa capa na, no render do vídeo, na renderização do vídeo entenderam então a Lilia fez a capa separada lá no canva provavelmente ou no Photoshop colocou e aí ela juntou o vídeo botou a capa antes e juntou com o vídeo quando você vai fazer a publicação você pode escolher essa esse trecho aqui essa colocar a capa nesse trecho aí vai ficar lindão tá é, não era não era eu não peço isso tá ela fez porque ela fez extra mesmo. Se ela, só, se ela entregasse o vídeo daqui para lá, estaria certo e estaria sido aprovada anyway. É, agora o IGTV já é diferente. O IGTV ele não, você não precisa colocar é, a capa dentro do vídeo, porque você pode subir a capa, é, subir a capa separadamente. Porém, considerando, se o seu especialista ele quer uma capa em todos os vídeos, eu sempre gosto de botar a capa já junto com o vídeo, porque facilita o trabalho dele. Imagina ele tentando se encontrar lá, entendeu? Ela, ele pega o arquivo do IGTV, aí, onde é que está o arquivo da capa daquele IGTV, já coloca tudo para renderizar junto, que fica mais fácil, entendeu? Aí aqui ela fez, deixa eu botar aqui para rodar o nugget dela, perfeito... pode atuar no nicho da beleza, por exemplo, salão de cabeleireiro, micropigmentadora, maquiadora, alongamento de unhas. Você vai ser um profissional que faz gestão de redes sociais para o nicho da beleza. Quando você escolhe o nicho e resolve se desenvolver, E ela ainda fez um final aqui muito bom. Então assim, é um final que é uma chamada para ação. É, essa essa foi a tarefa final. Aí, seguinte, só queria falar para vocês que não necessariamente vocês precisam escolher na tarefa final é, um vídeo meu. É porque eu dou eu dou eu, eu deixo alguns links lá. Eu falei gente, se o seu é um especialista não faz vídeo, né, ou se, enfim, se você não tem especialista para escolher para fazer a tarefa final do rota é, tem aqui umas lives que eu acho que pode te ajudar. E tem umas lives minhas e tem de outros especialistas também. Acho a maioria é minha, tá? Porque aí vai editar, edita meu. Então, eu hein? Eu posso falar, Mila? Óbvio. É rapidinho, não. sem atrapalhar. Diga. Aqui, é, é, eu fiz ele pelo celular. Eu uso o KineMaster, né? Porque eu já pago ele e aí eu não mudei. Eu fiz ele pelo KineMaster. Então, foi assim. Deixei a capa pronta lá no Canva... Fiz no KineMaster, aí eu vi que para fazer no KineMaster eu tinha que estar digitando, não tinha jeito. Aí eu peguei e fui lá no Video.io, porque foi alguém do grupo que falou, e legendei. Aí joguei do, do Video.io lá no Canva, cortei a... a, a que o Léo até ensina né, no Video.io. Aí eu cortei o escrito do Video.io e joguei dentro do, do template do, do Canva. Deu trabalho? Deu. Mas foi o que eu falei no dia do depoimento. Era o que eu sabia fazer do que eu pegar ainda contratar o Adobe para estudar o Adobe. Então, eu, eu ia fazer com o que eu sabia. Aí, foi, foi assim. Aí, o CapCut, eu nem sabia que ele legendava. Porque eu vi de AIO legenda, né? Automático. E aí, a gente vai digitando. E eu escolhi o seu, porque a especialista que eu escolhi, de primeira, do perfil, foi beleza. Ela até está aplicando tudo lá que eu estou fazendo. E agora, eu tô fazendo os vídeos nuggets para ela. É, ela não tem canal do YouTube O canal do YouTube ela é muito bom, na verdade Ela tem pouco vídeo, então eu não tinha eu fiquei, nossa, como que eu vou fazer? Aí eu ia perguntar se podia pegar um vídeo seu Quando você deu a, a, a glória, a sugestão Aí eu coloquei do Mercado Saturado Fui três vezes fazendo ele Eu perdi ele três vezes Aí eu chorei pra caramba Falei assim, na parte cortava a Manuela Entrava a casa, você postava o nariz Você prendeu o cabelo não eu não vou conseguir fazer. Eu falei, não, ele tá difícil, eu vou mudar. Aí foi onde eu peguei esse do nicho. Aí, para fazer, eu vou fazendo assim, gente, ó. Aqui é só botar tarefa final. Eu vou escrevendo, então. Aí eu vou escrevendo. Aí eu vou escrevendo. Aí aqui eu tiro, eu tiro o Nugget, por exemplo. É, para fazer do YouTube, eu coloquei assim: qual parte que eu ia colocar a inserção? Aí eu anotava, em quantos minutos eu vou postar a inserção. Aí esse, assim, como se para quase um caderno, mas isso aqui sou eu, viu, Lilia? Viu, gente, Lilia, né, assim? Aí, por exemplo, para fazer o... o carrossel, foi da mesma forma aqui, ó. Aí eu punha, aí eu fui anotando o que é que eu ia colocar, o que é que ia arriscar, aí deu certo. É o que eu falei, fiz do jeito que eu achava que ia ser. Já falei que eu sou sua né? fã? Se eu não falei, tô falando agora. Maravilhosa. Ah, pois é, eu sou sua, né? Não que é sucesso. É, então, assim, eu não sabia A Lia está falando aqui que no, no, na, no workshop anterior, né, na, na jornada Não tinha essa função do CapCut, deve ser nova mesmo Agora eles também estão fazendo um esqueminha de vídeo animado Você põe as fotos e aí faz um vídeo animado eu Acho que deve ser legal para fazer é, reels também, sabe? Vou até pedir para a rainha das figurinhas dar uma olhada porque, de repente, tem alguma coisa interessante que ela pode usar para fazer as figurinhas, entendeu? Já que ela gosta, né? Bianca. É... Aqui, a Thaís está falando, gente, a Lili é maravilhosa. Lili, eu faço no Word, acho mais prático, ela falou. Mas tem gente que é da, do papel e da caneta. Eu, muita coisa é no papel, na não consigo. Esse capcut é para celular, ou PC, ou para ambos. É... Gui, ele é para celular, tá? Tá? Só que tem um jeito de que você, que você consegue... Eu nunca usei dessa forma. Você consegue espelhar o seu celular no computador e aí você consegue usar o mouse. Porque o difícil do celular é justamente isso, gente, é usar o mouse. É, e aí tem um, um jeito de você fazer dessa forma. Você, é como se você botasse o seu celular no computador. E aí você consegue operar pelo mouse no, no, no celular, Entendeu? Enfim, tem muitos recursos, cada um se adapta como pode. Esse KineMaster, que a Lilian falou, é um outro editor muito parecido com o CapCut. Eu usava antes de usar o CapCut, só que o KineMaster passou a ser pago. E aí o gratuito dele ficou uma bosta. Aí surgiu o CapCut, que é gratuito, e eu fiquei no CapCut. Entendeu? É isso. Mas, é, deixa eu ver aqui, o que mais, gente? Gostaram? Vocês conseguiram sentir a diferença no trabalho, é isso que a gente vai lapidando, assim, óbvio. É, tipo, tem outros, outros alunos, é, outros alunos do Rota, a Lilian já, ela já veio com uma qualidade de trabalho muito bacana, é, quando ela fez as tarefas do workshop, mas tem outros alunos que estavam mais é, estavam mais atrás, entendeu, gente? Eles tavam, não estavam tão avançados, não. Ah, tem outra coisa, Mila, a cor também porque quando eu ia fazer um vídeo seu, aí eu vi quais são as cores que você estava usando. Então, eu peguei, eu fiz um print, julguei lá, extraí sua paleta, e aí eu fui tentando pelo menos achar uma letra que parecesse. Mas o que eu penso assim, na hora de fazer, se você vai fazer de especialista, você escolhe um, primeira coisa que você tem que observar são as cores do perfil dele, porque não adianta você vai fazer a tarefa e pôr uma cor, que é totalmente diferente. Por isso que eu fui usando... O essa tonalidade também. É, eu, se eu fosse apresentar um primeiro trabalho para um especialista, assim, né, como foi proposta a tarefa, eu também iria pelas escolha do especialista. Por exemplo, aqui, ó, deixa, deixa eu compartilhar com vocês. Eu, eu iria minimizar meu risco, né? Então, por exemplo, aqui ela já pegou, aluno, o aluno ou aluna que fez esse vídeo aqui, é, tá muito bom esse aqui também, já pegou exatamente o meu template, ó. É, profissional ser reconhecido como o melhor da área, o melhor da região, entendeu? De mostrar a verdadeira reputação daquele profissional, porque às vezes o profissional ele é maravilhoso, mas as pessoas não sabem, porque ele não faz a divulgação. Aí o que, que acontece ele é encontrar um gestor de rede social para ajudar nesse processo, entendeu? De pensar como ele vai fazer a divulgação, de pensar que postos ele pode fazer. E o gestor é um profissional pensado para do marketing de relacionamento do marketing de conteúdo e do funil de vendas que a gente desenvolve através das redes sociais Para mim esse foi o melhor porque ele, ele trouxe aqui um recorte que não é o recorte da live foi um recorte diferente eu acho que é, o título está certo, o tamanho do título, a hierarquia do título, é quando ela, ela destaca aqui é, o tamanho da fonte aqui, é, é, da, da fonte aqui, da legenda para a fonte aqui do, do, do título. Olha só, é a mesma fonte, gente, só que no título ela coloca um pouco maior e faz tudo em caps lock, né? faz tudo em letra maiúscula, mas aqui embaixo ela já pontua tudo direitinho a legenda, então assim, tem que ter também esse equilíbrio na hierarquia, o que é mais importante, é o título ou a legenda? É o título, então o título ele tem que estar tá maior, a legenda é pequena, mas ela não pode estar tá pequena a ponto de dificultar a leitura, tem um, sabe, então é aquela coisa, quando você faz um vídeo pela primeira vez, você tem que testar no celular para saber se está bom, se está legível, se está bacana o tamanho das fontes. Uma vez que você fez, você já tem um template. fez, gostou, está bonito? Você fez, já tem um template. Você já sabe qual é o tamanho da fonte que você vai usar para os próximos. Já não dá tanto trabalho, entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Ana usou qual aplicativo? Ana, qual aplicativo você usou? Responde para todos. Aqui, ó. Esse é meu. Ana, Ana Carolina Gonzaga. Então... É, eu estou confundindo a Ana Carolina com o Guzava, porque a Ana Carolina Gouveia, que é aluno do Rota 6. Olha só, vocês estão me deixando doida. Cada levo de alunos que entra na turma, eu vou ficar o mais O mercado de tal mercado de tal mercado, até você usar o poder da internet. E aí, gente, o título do Nugget, ele fica do início ao fim. Entendeu? Ele fica do início ao fim. Esse aqui é, não era Nugget, tinha que está aqui. Qual a diferença entre trabalhar com gestão de rede? Aí, ó, a linha de tempo no PowerPoint. Calma aí, mulher. Entra aqui e fala na câmera, porque eu já tô curiosa. Como é que você fez? Baixou o vídeo em shot canva. Ave Maria. Ó, isso aqui, tá vendo? É um, é, é, não poderia ser usado como um nugget, porque ele não tá no formato... Deixa eu ver quanto tempo ele tem. Aqui, quanto tempo ele tem. Ó, ele está com 50 segundos, então ele está no formato para IGTV, porém num tempo de vídeo para feed. Deu para entender, gente? Aí, se ele fosse, pra, se, se esse corte aqui fosse é, para um vídeo de IGTV, estaria certo. Só que é um vídeo para feed, foi pedido na tarefa, para um nugget. Então, não daria, porque não estaria no formato ideal, no formato adequado. O Instagram, ele realmente gosta de deixar de meio maluco Aqui já está já tá certo o formato, já está certo, né? Tudo, só que a letra aqui está brigando em importância comigo, entendeu? O Esse ficou muito bom também, cara. Esse ficou muito bom, barrinha de rolagem, tudo mais. Eu gostei da, da fonte que escolheu, porque escolheu a fonte que eu amo, que essa aqui deve ser a Conforta, muito provavelmente. Eu amo essa fonte, é toda... É, fininha, bonitinha, moderninha. É, aí dá um, aqui, ó, tá vendo? Deixa um tracinho azul e começa no vermelho aqui, dá essa diferencinha. Eu acho que isso, isso já, né? Qual o formato para a nugget? Ana Paula perguntou. É 1080x1080 1080, é, quadrado. É só você configurar o vídeo para ele ter um formato quadrado. Então, na hora de digitar o vídeo, dá para escolher o tamanho do vídeo? Dá, dá sim, Lia. Tanto para celular quanto para no computador, tá? 1080 por 1080 quadrados. Olha só, aí só que qual é aqui? Conheça a diferença entre mercado e afiliados e gestão de redes sociais. Não acho que a hierarquia aqui no vídeo está muito bacana, porque essa linha de baixo ela é mais importante do que a de cima. Então, acho que aqui não foi, não foi tão certo. E aqui a legenda está maior e chamando mais atenção do que o título, tá? Então, embora esteja lindo, com barra de rolagem recorte, está muito bem feito tem esses detalhes, assim, é só uma questão de arremate, entendeu, gente? Arremate de... Um afiliado, é gente, de nada pô. mais é do que um vendedor comissionado. Você recebe uma... Aqui também, tá ok, mas, assim, não tá com layout bonito. Tá feito, tá ok, mas tá bonito. E a letra? A letra o quê, Ana Palma? Não entendi. Faz a pergunta aí que então eu não entendi. Qual a diferença entre trabalhar com gestão de redes sociais e trabalhar Aqui, ó, ela já inovou, botou o recorte redondo. Só que qual é a parada? Escolheu uma fonte que não é, para a legenda, que não é gostosa de ler, né, gente? Lembra que eu já falei isso? Quando, tipo fonte para fazer o nugget. Ah, para fazer. Ah, tem muitas fontes. Ah, aqui, ah eu, eu gosto muito da Montserrat, eu gosto dessa Conforta para fazer. Tanto o título quanto a legenda funciona. Você pode usar o próprio Arial, pode usar a Times. A legenda é diferente do título. O título você pode usar uma fonte mais diferentona, assim, sabe? Mais, é, mais bacana, mas pode usar a, as fontes que são em todas maiúsculas, funciona. Só que na legenda, não, na legenda é como se você estivesse escrevendo no Word. É, Maiúscula e minúscula, pontuação certinha, acento, entendeu? E aí, uma, uma fonte que seja gostosa de ler. O gestor de rede social. Aqui é a mesma coisa, está fora do formato. O mercado de Esse afiliados... aqui eu achei muito legal, porque assim, braço, ó, que que o que ela fez? Do ela acabou não botando o título, né? Ela criou uma capa aqui, o que é mercado de afiliados, como ele funciona. Está legal, o recorte está muito legal também. E assim, eu, eu achei. Essa minha foto está assim, bem soft, né? Nem parece que sou eu. É, mas está combinando com o verde da minha blusa esse tom de rosa que ela escolheu. Eu, eu gostei, assim, gostei desse, desse coisa. Acho que se eu fosse mais fofa, eu usaria esse assim, um negócio meio, sabe, verde com rosa. Assim. Agora, a, aí o que ela fez? Aqui ela editou o quadrado e tal, não colocou o título e não colocou legenda. Está errado? Não. É sempre bom quando o título acompanha o vídeo todo. É sempre bom quando tem legenda também. É sempre bom quando tem barra de progresso também. Mas isso aqui, por exemplo, poderia ser uma opção de edição para uma gestora que está trabalhando com um especialista e ela não tem um programa de edição e ela quer vender esse serviço, então ela vai vender esse serviço, ela não vai cobrar aqui a mesma coisa para fazer um vídeo nesse formato exatamente, capa e o vídeo só, sem legenda, sem barra, sem nada, simples, como ela cobraria para fazer um vídeo Nugget na íntegra, completo, com todos esses elementos que eu falei para vocês, mas não, não deixaria de atender E aqui, com certeza, para fazer essa edição Ela não gastou tanto tempo quanto a Lilian né? Gastou para fazer toda a edição do Nugget Mesclando entre celular e computador Porque vocês têm que ver também, gente O que é economicamente viável Se você não tem o equipamento bacana E se você leva três horas para fazer um Nugget Não vale a pena você vender esse serviço Pelo menos não no primeiro momento Começa a trabalhar vendendo é, criação de banner Depois você é parte para a parte de vídeo quando você tiver um equipamento melhor. Tá? o de rede social? Cara, tem alunas minhas inclusive, alunas excelentes, que elas não trabalham com elas não trabalham com edição de vídeo, elas só fazem post de carrossel, ela ela, porque elas preferem, entendeu? Elas preferem. vocês vão, cês vão gar, agarrar amor em alguma coisa. Esse aqui, eu, esse, aqui eu, esse aqui já me dá um toque, entendeu? Tipo, o tá um negocinho assim, aparecendo, assim. Não gosto. E lembra quando eu falei? Cuidado quando vocês forem escolher os elementos. Porque alguns elementos que vocês usam pode passar uma ideia infantil, tá? Essa parede vermelha também não ajuda. Olha aqui, tá vendo? Essa parede vermelha não ajuda. Eu gravei uns vídeos com essa mesma roupa aqui porque eu não tenho muita blusa, né, gente? A gente parece todo dia, a gente vai gastando as roupas, né? E ainda não fiz... De repente, agora, com mais de 10 mil seguidores, a gente até consegue umas parcerias mais bacanas, assim, né? De repente, uma marca de roupa né manda umas blusas, eu uso um tempo, depois eu devolvo, tá tudo certo, lavo direitinho, sem manchar, tô brincando. É, não, ou então um Botox, né? Imagina, fazer uma parceria com uma, uma médica, dermatologista, assim, sendo é, mas, cuida... agora, falando sério, é, eu fiz uns um vídeos que eu é, ti... botei, eu tirei... Eu sentei num banco mais baixo... Caraca, valeu, Bi. Eu sentei num banco mais baixo e acabei... T... E aí não aparece essa parte vermelha. Parece só o meu papel de parede, assim, com essa blusa branca. Ficou muito bom. A minha sorte é ter uma iluminação muito boa aqui no meu quarto, né? A luz que entra, assim... O gestor de rede social... Ó, eu gostei desse template aqui, eu achei interessante, acabou usando o próprio vermelho da, da cor e combinou, né? Achei que tá legal, só que é aquilo que eu falo, ele não... ó, 52 segundos. A gente não conseguiria subir esse vídeo no Instagram, se você for tentar subir esse, esse vídeo no seu perfil, ele vai dizer que o formato não é adequado, porque ele tem menos do que um minuto, entendeu? E não tá quadrado, então... Até um minuto, vídeo quadrado, mais do que um minuto, 9 por 16, retangular em pé, que aí você usa no IGTV. ...entender melhor qual é a diferença entre trabalhar com gestão de redes sociais e... Tra... Ai, que massa, vamos lá, vamos passando por todos, só para você ver esse template melhor aqui. Aí é é muito... ah, eu amei também isso gestão... Ai, ah, eu amei isso também, achei muito bom. Eu achei que, ó, veio com capa também, muito legal, que é mesmo o mesmo padrão que ela tinha usado nos outros que eu já tinha falado. Que eu gostei, gostei, aí é gosto, tá? Eu gostei da identidade visual que ela criou. E aí, ela, como o vídeo tá aqui em pé, ela acabou usando uma outra, uma a mesma identidade visual aqui para fazer o fundo. Amei. Agora a parede vermelha atrapalha realmente, né? Peço desculpas a vocês pela ah, ideia de giro que eu tive. se você emagreceu com esse programa de treino, se você usa é só você mostrar para sua audiência para pessoas que você conhece que com aquele produto ali, a solução Gostei da extração também, sabe como é que esse vídeo ficaria lindão? Se tivesse usado é, o, o azul que eu uso aqui, tá? Nesse, ao invés do preto, porque eu sempre falo, gente, preto pesa, cuidado ao usar, tá? Se tivesse também tirado essa coisa aqui do workshop de gestão de redes sociais, porque embora vocês estejam fazendo... Não acredito, saiu. Embora vocês estejam fazendo uma tarefa do workshop, é, não necessariamente isso aqui, se fosse um trabalho, entendeu? Não é que está errado, não vou corrigir vocês, não está errado. Mas é, é, seria usado no meu perfil. E aí seria usado num momento onde eu não estou falando de workshop. Ah, esse aqui da mãozinha. Então, você usar o poder da internet... Aqui, o que, que rola? tá vendo? Por que, que tem três... Duas opções de rosa. Por que que não usou? Por que que essa letra aqui, ó, não é roxo? Preciso pegar o carregador aqui do seu do computador. Por que que essa letra não é roxa? Por que que não tem um ponto de interrogação aqui? Depois de marketing digital. Outra coisa, vocês podem usar aqui o, o tamanho, a altura maior no título e menor para a legenda e para a barra de rolagem esse aqui. Agora eu tô olhando mais a estética, tá, gente? Não tô olhando nem o recorte, não. Não abre essa merda, não abre. Isso. Não abre. O gestor de rede social, ele tem o compromisso de levar a autoridade daquele profissional que ele tá de Aqui eu tenho outra coisa também. Eu acho que quando você tem, não, isso aqui, a parte de baixo não é uma legenda, é melhor que não tenha nada e você deixe com o vídeo. E deixa só o título aqui em cima. Me confunde, tá? Quando coloca uma outra informação aqui, na verdade não é a legenda. Deixa eu pegar isso aqui. O gestor de rede social, ele tem o compromisso de levar a autoridade daquele Aí esse aqui é uma questão de gosto pessoal, assim, eu, eu, eu não acharia bonito porque tem dois tons de rosa e aí acho que não fica bom, assim, esse tom de rosa com esse outro tom de rosa, sabe? Eu, eu trocar, se tivesse, sei lá, aqui, cinza, acho que ia ficar mais bonito e a linha a barra de rolagem, um cinzinho, assim, eu acho que ia ficar mais bonito. Deixa eu ver esse aqui. gestor de rede social, ele tem o compromisso de levar... O Ai, gente, eu cansei de... já de ficar falando aqui a mesma coisa, de gestor de rede social do registro, eu Tô brincando. É porque é o mesmo vídeo, né? Acaba ficando repetitivo. Bom, é... eu, eu acho que deu para dar uma clareada melhor? O que, que é o nugget, hum. o que, que não é, o que, que, não, o que, que não é... Então, na, dentro do Rota vocês têm esse, essa, esse passo a passo mais explicado. Eu mostro vários exemplos de headline, a aula de headline, que é a aula do título, ela é bem maior. Então, assim, vocês vão ter. É, é, é mais aprofundado, né? A gente tem mais tempo de ir aprofundando cada etapa. Entendeu? É isso. Tá bom? Bom, acho que agora a gente chega ao final, de fato, do workshop, gestão de redes sociais. Vou contar uma novidade, uma novidade não, vou dar uma notícia para vocês. As aulas para os alunos, eu vou deixar até domingo à noite, então eu sei que tem gente que não conseguiu assistir a tempo. É, não tem problema, pode ver, durante o final de semana, eu sempre dou uns dias a mais, o que eu não falo, entendeu? Falei que eu ia tirar as aulas do ar hoje, eu poderia tirar as aulas do ar, do ar hoje, mas eu deixo mais o final de semana para quem... É, perdeu alguma aula, quiser rever alguma parte do conteúdo, mas a partir de segunda-feira a gente começa o Rota com, com força total, se vocês quiserem descansem no final de semana, se preparem, porque de segunda em diante é pesado o negócio, mas se vocês estiverem empolgados, se quiserem começar a estudar, é, tá lá, o, o, o curso já está disponível, tá? Eu acho que é mais, é, é mais inteligente vocês verem os, o curso na ordem. E a parte dos bônus, só se estiverem muito desesperados para alguma aula, entendeu? Mas deixa para ver bônus depois. Faz a formação que é mais interessante. Na segunda-feira, duas horas da tarde, a gente se encontra no Zoom. Vou mandar o link para vocês no grupo e por e-mail. tá? É, e aí eu vou explicar como vão ser as tarefas, eu vou falar do calendário e tudo mais. E aí a gente sempre vai se encontrar na terça-feira, às duas horas da tarde... É, para correção das tarefas. Só que como essa é a primeira semana, não tem correção de tarefa. Só vou fazer a partir da outra semana. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência de ser a, serem alunos meus por 10 dias, aproximadamente. E a galera que confiou no meu trabalho, muito obrigada. Tá? Eu e a Bia, a gente agradece aqui é, por vocês estarem aqui. Tá bom? É isso. Beijo, gente. Beijo e se cuidem.